Esse é o meu tablet, já o tenho há dois meses e é o Samsung Tab S8 Ultra, tem 14.6 polegadas. Eu escolhi um modelo 256 GB de armazenamento 12 de RAM e ele ronda entre os 1000€ e os 1300€ dependendo um bocadinho dos truques que vocês usam para arranjar o melhor preço, por isso eu tenho 3 dicas para vocês. A primeira dica é vocês usarem o site quanto custa, em que vocês conseguem encontrar os melhores descontos, os melhores e entre uma lista gigante de sites, de lojas. A segunda coisa, e se vocês tiverem a pensar comprar produtos Samsung, é vocês irem ao site deles, principalmente à página campanhas. Se vocês quiserem comprar este tablet, ele está com uma promoção incrível, que é vocês receberem a capa teclado, que custa 350 euros, completamente de graça. Eu, infelizmente, não consegui chegar a tempo dessa campanha, mas cheguei a tempo de outra e eu recebi este telemóvel, o A53, completamente de graça. Ele tem 5G ele tem 128GB, 12GB de RAM, 6.4 polegadas, ele é dual sim e custa à volta de 420€ mas como eu fui ao site, deles à página das campanhas e eu consegui este telemóvel de graça por isso até ao final de setembro, penso eu, existe esta campanha para receber a capa teclado. por isso se vocês quiserem poupar 350€ aconselho muito a ir lá a terceira dica que eu tenho para vocês é vocês usarem o Honey. O Honey é uma extensão Chrome, em que vocês conseguem utilizar vários códigos por desconto e isso é completamente automático e feito por eles e conseguem ver quais são os melhores códigos para a vossa compra. Como é que vocês conseguem fazer um melhor preço, um maior desconto, isso é incrível. Para além disso, vocês também conseguem ganhar pontos e conseguem trocar esses pontos por vales. Podem usar na Amazon, podem usar na Primark, podem até enviar para o vosso próprio PayPal. E eu já testei isto e usei um vale de 30 30€, consegui arrecadar todos esses pontos no Honey e comprei várias coisas na Amazon. E pronto, essas são as três dicas que eu tenho para vocês, para vocês arranjarem o melhor preço se vocês quiserem comprar um tablet igual a este. E agora vamos ver o que é que está dentro da caixa. Na caixa, para além do tablet, vocês vão encontrar um cabo USB-C para USB-C, bastante grande, o que eu apreciei bastante, mas nenhum transformador, o que é muito mau porque eu não tenho nenhum transformador tipo C e... tive <risos> Outra coisa que estava lá era a S10, que é uma stylus, é a stylus da Samsung que é bastante boa, por isso é um bom bónus, mas para além disso não encontramos mais nada nessa caixa e para 1.200€ estávamos à espera de mais acessórios, mas não. Por isso, como vocês devem estar a imaginar, para ter a melhor experiência com este tablet, eu tive que fazer umas comprinhas e tive que usar alguns acessórios que também tinha em casa. Por isso, estes são os acessórios que eu estou a usar neste momento com o meu tablet. O primeiro acessório que eu tive que comprar foi então o um transformador. Eu tinha o carregador Fast Charging para o meu telemóvel Samsung e embora funcione, não é tão rápido. Por isso, eu tive que comprar o Super Fast Charging. É, é o nome dele. Super Fast Charging. E foram 20€, euros, mas eu estou a utilizá-lo tanto para o meu telemóvel novo que foi uma aberta, como para este tablet, por isso... ok, não, não foi assim tão mal. Mas é diferente entre vocês terem um carregamento de um tablet numa hora e meia, um bocadinho menos, e em 4 horas e tal. Por isso compensa. <risos> Outra coisa que eu tive que comprar, e vocês não vão gostar de comprar se vocês aproveitarem esta promoção, foi a capa teclado e custou 350€ mas eu aconselho-lhe -me mesmo muito, se vocês quiserem, utilizar um tablet mais do que um tablet, mais para trabalhos, trabalhar, ser organizada e produtiva que foi mais ou menos essa a razão para eu comprar esta capa teclado que é super super cara mas a capa em si eu posso usar sem o teclado, funciona com imãs por isso que eu posso querer usar o tablet sem o teclado e funciona perfeitamente Posso usar o tablet e ser produtiva e funciona mesmo muito bem. A capa é absolutamente incrível, tem uma qualidade mesmo muito boa. Tem um, uma pequena bolsinha, um pequeno buraquinho para colocarmos lá a S Pen a carregar e dá um assim enorme e ela fica lá sempre guardada e não cai porque funciona tudo com ímãs e gostei muito, muito dessa parte. O rato funciona mesmo, mesmo muito bem e em relação aos botões de teclado são exatamente como eu gosto, assim, rasos e tem 3 modos de luminosidade caso eu queira utilizar o meu tablet numa zona um bocadinho mais escura e queira ver o teclado. Outra coisa que eu comprei, não tinha que comprar, mas comprei e gostei mesmo muito e comprei a 25€, já com um pequeno desconto, e mesmo assim acho que compensa mesmo muito o preço. É um adaptador para o tablet, este adaptador tem portas USB, tem portas HDMI, por isso dá para ligar a um monitor externo, dá para ligar aos vossos discos externos, às vossas pens e, e conseguir ter acesso aos vossos dados, por isso é uma coisa simples, mas que dá mesmo muito jeito. Estas foram as coisas que eu comprei, que eu Tive para entre aspas, comprar para melhorar a minha experiência, mas havia duas coisas que eu queria testar e que já tinha em casa. A primeira coisa foi uma bolsa que eu tinha comprado para o meu portátil, que era um novo yoga e fica melhor no tablet. O tablet é ainda maior uh, que o meu portátil, então fica mesmo justinho perfeito, por isso já tenho um novo dono. E outra coisa que eu fiz foi usar os meus comandos da Switch e da Playstation no meu tablet e... Adorei a experiência eu, eu sabia que queria testar, mas não sabia que ia gostar tanto. Por isso eu queria falar com vocês sobre as várias formas de vocês utilizarem este tablet. tablet. A primeira forma que vocês podem usar este tablet é como se fosse um tablet, embora um tablet gigante em que vocês podem usar na vertical, na horizontal, usando as mãos, colocando num stand vocês podem usar a S pen para fazer notas, para desenhar vocês podem ver vídeos, vocês podem abrir janelas e ajustar janelas à forma como vocês quiserem funciona como um tablet, um tablet bastante bom, mas um tablet normal a segunda forma, e eu fiquei muito contente quando descobri, é usá-lo como um ecrã extra do vosso próprio portátil, e isto é bom porque porque vamos imaginar que vocês querem desenhar e vocês adoram desenhar, mas estão muito, muito, muito habituados aos vossos softwares de computador. Agora imaginem o vosso à vontade de usar o software de computador, aliado à vossa à vontade de desenhar com uma caneta. Vocês podem ligar o vosso tablet ao vosso computador, abrir os programas de desenho e desenhar no tablet. Perfeito! Outra forma menos uh, artística de vocês usarem este ecreia é mesmo com um ecrã extra. Vocês podem estender uh, o vosso computador, terem dois monitores, conseguirem colocar notas de um lado, um vídeo lá no outro. E vocês podem fazer o que vocês quiserem, as possibilidades são infinitas. Eu adoro este modo e a parte boa deste modo é que vocês não precisam de cabo nenhum. Zero. Nada, não precisam comprar nada extra. Isso é incrível. Agora, falando num modo em que vocês precisam comprar um cabo, uh, mas provavelmente muita gente não vai usar este modo, é o um modo ecra gigante. Vamos imaginar que vocês querem usar o vosso ecra extra do vosso computador, usar com o vosso rato, usar com o vosso teclado, e ter uma experiência de trabalho incrível. Vocês já precisam de comprar um adaptador parecido com o meu, ligar todos os cabos USB do teclado do rato ou se tiverem wireless a Bluetooth melhor e depois um cabo HDMI ligado ao vosso ecrã e tem o vosso tablet em tamanho grande. Depois existe o modo DEX. No modo DEX vocês têm quase uma versão do vosso computador. Vamos imaginar um Windows 11 em que vocês têm a hora no lado direito, os ícones de configurações no lado direito, depois vocês têm no meio os vossos botões, os ícones de aplicações e do outro lado vocês têm um menu onde podem buscar mais aplicações e vocês podem ajustar as janelas dos vossos programas como vocês quiserem, como se fosse um computador. e vocês só precisam de usar uma capa de teclado como o meu para ter uma experiência de computador ou, como eu já vos disse, usar o vosso teclado, o vosso rato, bluetooth ou não, com um adaptador se for preciso e têm uma experiência de trabalho incrível. E por último, o módulo gamer, que eu não sabia que ia gostar tanto, mas é mesmo, mesmo uma experiência incrível jogar os nossos jogos preferidos num ecrã gigante e a única coisa que vocês têm que fazer é pegar no vosso comando, ativar o modo de emparelhamento e no Bluetooth, acionar o Bluetooth no tablet, já está. É, é só isso. É, foi mesmo muito rápido, 2 segundos no máximo. Vocês só precisam de ir à Play Store e ver que jogos é que existem compatíveis com comandos. Eu estou a jogar neste momento o Stardew Valley eu já o tinha na Switch, mas vocês já sabem que o ecrã é bastante pequenino comparado com este, por isso eu estou a gostar mesmo muito da experiência de jogar num ecrã gigante. Está a ser mesmo muito fixe. Eu não sei se vos consegui convencer a ter este tablet, mas mesmo assim espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem que eu faça algum vídeo sobre como melhorar a performance do vosso tablet, como ser produtiva com este tablet e que ser que eu uso, que jogos é que eu estou a usar, se quiserem conhecer melhor o modo Dex, digam-me. E eu faço um vídeo para vocês sobre isso, por isso espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo e vemo no próximo.